Opa, aqui é o Polozzi. Eu vou ensinar um princípio nesse vídeo, que se você aplicar na sua vida, em três meses você vai ter os seus resultados revolucionados. A gente chegou no oitavo vídeo da série Os 25 Princípios do Sucesso. Eu estou compartilhando técnicas, crenças, aprendizados, ferramentas que eu aprendi nesses últimos três anos, investindo com os melhores do mundo e do Brasil. E eu estou compartilhando nessa série de vídeos. Se você não está recebendo os vídeos ainda, eu deixei um link aqui em cima ou aqui embaixo, para você colocar o seu nome e o seu e-mail, para você passar a receber os vídeos no seu e-mail. E o princípio que eu quero compartilhar com você hoje se chama foco. Se você tiver foco, foco é a clareza, é a certeza, é saber exatamente onde você quer chegar e o que você quer para a sua vida. Se você tiver foco de onde você quer chegar e eliminar as distrações, você vai conseguir chegar muito mais rápido. As pessoas elas não conseguem experimentar mudanças rápidas em suas vidas, realizar ações, mudar completamente os seus resultados por falta de foco. Primeiro porque elas não sabem onde querem chegar. E se eu não, quero, não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho me serve. E as pessoas ficam dando cabeçada fazendo aquilo que aparece para elas, porque elas não sabem, não tem clareza do que elas querem para suas vidas. Então, o primeiro ponto é: o que eu quero para mim? O que você quer para você? Onde você quer chegar? O que você quer realizar? E é passar a colocar isso no seu foco. Você focar naquilo e buscar diariamente como fazer aquilo acontecer. Só que existem pessoas que às vezes sabem onde querem chegar, mas elas querem muitas coisas. E elas estão cavando um buraco, como se elas tivessem cavando um buraco sedentas por água. E elas começam a cavar, a cavar, a cavar, buscando água. E quando está faltando meio metro para ela chegar na água, de repente ela para, ela cansa e fala, ai, não dá mais, eu acho que a água está aqui do lado. E ela vai e começa a cavar outro buraco agora. E cava, e cava, e cava, e cansa. E novamente, falta, quando está faltando meio metro para ela chegar na água, ela desiste novamente. E vai cavar outro buraco e ela nunca chega na água. Ela nunca chega nos objetivos porque ela está sempre buscando algo diferente. Quando ela não está cavando em vários buracos, ela cava um pouquinho aqui, cava um pouquinho aqui, cava um pouquinho e nunca chega onde ela quer porque ela está cavando vários buracos. Então, se você quer chegar rápido nos seus objetivos, você precisa ter foco, clareza. É isso que eu quero para mim e eu vou colocar agora toda a minha energia nisso que eu quero. Nesse sonho, nesse objetivo. As pessoas, olha só, a maioria das pessoas, elas não fracassam. Elas desistem antes. Antes de fracassar, elas pegam e desistem e começam outra coisa. Então você precisa ter foco, clareza onde você quer chegar e aprender a falar não. Ter foco e aprender a falar não para as outras coisas. Olha, o que eu quero para a minha vida. E aparecem para mim é, muitas pessoas querendo, oferecendo parcerias, negócios ou treinamentos e coisas que seriam muito boas financeiramente dizendo só que eu sei onde eu quero chegar eu sei qual é o meu objetivo e eu preciso falar não para essas pessoas porque eu sei que se eu começar um projeto novo com essa pessoa aquilo vai tirar minha energia vai tirar o meu foco e aquele foco que eu sei que é o que eu quero para minha vida vai se distanciar então tem que aprender a falar não e o que é que tem que roubado o foco das pessoas as distrações as pessoas elas têm deixado as distrações roubarem os seus foco o foco ela tem deixado whatsapp facebook tv o homem tem um negócio engraçado que é o seguinte ele quando às vezes o um homem ele deita na cama para dormir, ele liga a TV e ele fala assim, olha, eu vou assistir um filme aqui só para relaxar. E o filme está começando 11 horas da noite, o filme começando. Aí o um filme que era só para relaxar, ele assiste o filme todo e vai dormir uma hora da manhã. E por conta disso ele não consegue acordar cedo para ir na academia para fazer o devocional dele, faz menos sexo por conta disso, porque isso está roubando o foco, as distrações... Joguinho no WhatsApp, a pessoa deixa de fazer aquilo que precisa fazer, de estudar aquilo que traria resultado para ficar jogando o joguinho no celular. E aí, WhatsApp, Facebook, e comida, e pornografia, uma série de coisas roubando o foco da pessoa. Eu, o meu filho, ele quando estava com 5 aninhos, ele estava brincando, meu filho ele espalha os brinquedos todos para o chão. Na sala toda ele espalha brinquedo. Então, uma vez cheguei para ele e eu falei assim, filho, vamos guardar o brinquedo? E aí ele, ah não pai, ah não, e aí tem duas, você pode, tem duas é, formas de lidar. Uma é gritar, vamos, guarda, vamos lá, um, dois, ou se não, é você agachar na altura da criança, olhar nos olhos, filho, já brincou? Vamos guardar, que depois a gente vai tomar um banhão e depois o pai vai deitar na cama para contar a historinha para você. E ele, vamos pai, vamos guardar. E a gente começa a guardar, eu sento no chão, ele no chão, e, e vai guardando o Lego, meu filho gosta muito de brincar com Lego, e ele começa a guardar, e eu estou guardando, e aí de repente ele está guardando também. E de repente ele pega uma peça, pega outra e começa a montar. Aí o filho, foco, filho, agora a gente está guardando. Ah, tá bom, pai. E ele continua guardando. Aí de repente ele está guardando, vê um carrinho, pega o carrinho e começa a brincar. E aí sabe o que eu entendo disso? Uma frase que eu aprendi com o doutor Paulo Vieira: é que as pessoas que não têm foco é porque elas não têm maturidade. Então, que nem criança sem saber o que quer a vida e qualquer coisa distrai elas e elas perdem o foco e por isso não chegam onde poderiam chegar ao que poderia ser muito rápido que ela poderia com muita velocidade mudar a vida dela mas não ela não tem foco naquilo que ela quer para ela não sabe o que quer e tá fica deixando todo tipo de distração tirar o foco dela então se você quer ter de fato resultados rápidos na sua vida Primeira coisa que você precisa ter é foco, saber onde quer chegar, ter clareza. O que te energiza? O que te energiza de fato? O que você gosta de fazer? Define um objetivo para você e coloca foco, é isso que eu quero para a minha vida. As pessoas que alcançaram coisas rápidas, o que fez com que eu mudasse em três anos a minha vida, é saber onde eu queria chegar e é ter foco no que eu queria para minha vida. E tudo que eu faço hoje, eu tenho o meu objetivo, a minha meta de final de ano e tudo que eu faço, eu sento hoje. E eu vou conversar é sobre esse foco. Ah, chegou um e-mail, alguém oferecendo alguma coisa. Opa, isso aqui tá, isso aqui vai me ajudar a chegar no meu objetivo? Não, então agora não é o momento. E aprender a falar não e tirar as distrações. Então, começa a tirar, é joguinho do celular, desinstala o joguinho do celular que está tirando o seu foco. É TV no quarto, tira a TV do quarto! Tira a TV do quarto! E vai eliminando as distrações. É grupo inútil no WhatsApp que fica lá mandando mensagem e não serve para nada? Sai do grupo, sai do grupo, que aquilo tá roubando o seu foco. Então nesse vídeo aqui, se você de fato quiser atingir seus objetivos rápidos, nesse vídeo eu quis te ensinar que a, o princípio para isso se chama foco. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário. O que, que você está achando da série? Se, você não tá, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu deixei um e-mail, um link aqui em cima ou, ou aqui embaixo para você colocar o seu nome e e-mail e passar a receber todos os vídeos da série que eu venho compartilhando princípios de sucesso. Coloca o seu nome e e-mail e deixe um comentário. Dá um curtir. Se você gostou do vídeo, dá um curtir e deixa o um comentário. Eu sou seu comentário que me incentiva a continuar gravando esses vídeos. Eu leio cada comentário, eu respondo cada comentário na, na medida do possível. E isso me incentiva a continuar com a minha missão, que é ensinar para as pessoas a serem o melhor que elas podem ser. Então, e compartilha, dá um compartilhar, porque às vezes uma pessoa assiste esse vídeo e isso causa um impacto, uma mudança nela, e ela passa aí a buscar crescimento, buscar ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, dá um curtir, deixa o seu comentário e compartilha. Um forte abraço!